Eu entendi o porquê que tu botou mico. Todo mundo cai nessa. Ah, é o é meu mico, meu mico. Ah, mico meu também. Mico meu, mico, é, mico, mico, mico. mico macaco meu. É, macaco mico? Passa uma água. <risos> eu não sei como câmera olhar, cara. Eu tô, tô muito emocionado. Vamos lá? Vamos nessa. Fala galera, estamos mais uma vez aqui no meu canal e dessa vez estamos com uma participação exclusiva O meu amigo de infância, Maicon Que que é o cara que, tipo, eu me criei junto com ele vindo pra Rosa do Mar Beach aqui na prainha E de repente descubro que ele tá fazendo vídeos que nem eu e ele faz o mesmo trabalho que eu E, e é foda, cara, é demais saber disso Fala um pouco sobre o seu trabalho, Maicon Fala galera, beleza? Maicon Pacheco, eu sou do canal Maicon Pacheco é, meu nome é Maicon Pacheco, e... nossa cara, que coincidência né cara, e eu faço trabalho com vídeo, e é isso, Ô, e... fala pessoal, ah! é um bom o vídeo, deu? E pra eles lá, o que que tu vai falar? Pra aqueles lá? É. Ah cara, eu não sei o que dizer cara, é, eu acho que... bom, meu nome é Maicon Pacheco, Nome do canal, Maicon Pacheco. Maicon Pacheco, você se inscreve no Maicon Pacheco e acompanha <risos> os vídeos do Maicon Pacheco. Dá o um joinha lá embaixo, tá? Valeu. Agora vamos pro canal do Mico aqui, beleza? Ah, aí ah, aqui, aí ah, esse aqui que é o meu. Ah, é tá. Mico é meu, é esse mesmo. Então, tá. É esse mesmo. <risos> Cara, eu fico pensando, que nem eu tava falando, né? A gente se conhece, a gente tava batendo um papo ali mais cedo. É engraçado as merda que a gente faz na vida, né? E hoje nós estamos aqui fazendo mais uma merda. Só que essa merda é diferente das outras que a gente fazia. As outras meio que ficavam em off, sabe? É, não pode aparecer, na verdade. E... Né? Não, tem umas aí Dá que é comprometem. Ah, não, não, tem umas comprometedoras. E hoje nós estamos aqui fazendo vídeo, né? Mostrando um pouco do trabalho do meu amigo Jason, né? Que tem um canal lá, o Mico das Galáxias. Quem é Jason? Ah... Aqui, aqui ninguém me conhece. Quem oh, é Jason? Cara. <risos> gente, ó, tá. Não. Nós estamos aqui, estamos com. Só um gole de água aqui, não é cachaça, tá, gente? Não, o Mico, tá, né, Estamos aqui com, com, com o Mico, né? Apresentando o canal do Mico, né? Ninguém conhece Jason, tá? Esquece o que eu falei, deleta essa parte que eu falei. E o Jason hoje está aqui me entrevistando, mas na final eu estou falando mais que ele, né? Eu vou deixar para ele falar. Mas esse espaço é, para ti? A... <risos> pra quem não sabe ainda, estamos aqui no papo de youtuber e o Maicon, quando eu convidei ele pra ah, vamos fazer um vídeo e tal, vamos fazer pro papo de youtuber, ele veio com os papos de Não, eu não sou youtuber, ai, porque ai, eu não sei, ai eu faço vídeo, mas eu faço por hobby, eu não sou youtuber. Mais ou menos isso, né? É, Não, é, é, é tipo isso daí assim, a gente. Eu faço vídeo e não faço vídeo, eu ainda tô entrando nessa área. Tô tentando me engajar, e aí vim aqui conversar com o Jason, trocar umas ideias, ele me passar umas dicas, eu encher o saco dele, tomar umas águas é, aqui né? bem geladas que eu tô conseguindo. Ah. <risos> Mas conta aí, ah. Maicon, conta aí pra galera que não te conhece aí, que tipo de vídeo que tu faz? Eu já te vi fazendo vídeo sobre Airsoft, já, vi, já te eu, vi um gameplay. Eu fiz gameplay, eu fiz de Airsoft, eu já fiz vídeo de publicidade, do primeiro sim. Quero entrar na linha de produção, talvez musical, que é a parte de produzir vídeo é, para bandas que estão começando, um material mais simples para mostrar, expor o serviço de cada um. Tem gente que quer fazer um acústico, fazer uma gravação acústica, nós estamos, eu estou tentando entrar neste, neste principal, neste meio. E claro, trabalhar com marketing na empresa, mostrar o teu produto. Ah, eu vendo um copo, beleza, vamos falar do teu copo. O copo foi desenvolvido há 2 milhões de anos atrás. Ah, esse pelo... copo da marca Transparente. É, é, é, tipo isso, tá? Mais ou menos isso. Tu vai falar o produto pro cliente. Um brinde ao copo da marca transparente. Nossa, se escreve esse copo da Agora é lá, ó. Amém. Tu tem que me organizar porque eu ainda não me. Eu não sou habituado a fazer o vídeo e aparecer no vídeo. Tá? Eu sou habituado a ficar atento atrás, eu vou botar o carro para minha câmera, atrás do vídeo, vai que eu não tô gravando? Já pensou? aí ah, eu vou falar aqui, com essa aqui, eu estou acostumado, mas e se tu não está gravando? Não, mas eu tô. tá, <risos> mas digamos assim, eu tô acostumado a ficar a parte de trás da câmera, essa é a minha função, ficar atrás da câmera, então esse agora é o meu objetivo é mostrar o produto das pessoas, mostrar? teu produto, vamos dizer que tu é um comerciante tu vende o um, um, um copo vamos voltar pro copo de novo, sim tá vendendo o copo, beleza eu quero mostrar pro teu cliente o copo que tu tá vendendo, esse é o meu objetivo é mostrar o teu produto, pro teu cliente pro teu, pro teu tipo mico, meu <risos> meu <risos> Me diz uma coisa, como é trabalhar com vídeo? É fácil de trabalhar com vídeo? As pessoas, na hora que tu vai fazer vídeo, é valorizado o trabalho com vídeo? Tu consegue cobrar bem as pessoas na hora de, de trabalhar com vídeo? Eu quero a real. Tá. Eu, vamos real, eu quero polêmica! Cara, podemos pular a parte de... Vamos pular para a parte de edição? Tá, tá bom, então vamos, vamos mudar de assunto. Bom, hoje, hoje assim, ó, hoje, o que, é que eu penso sobre vídeo? Tudo é vídeo, uma conversa, Tu mostra em vídeo, tu quer mostrar uma cena de alguma coisa acontecendo, tu mostra com vídeo, hoje o vídeo é uma, uma porta, tu quer mostrar alguma coisa ou é foto ou é vídeo, mas geralmente o vídeo te dá uma possibilidade muito maior de expor um produto, expor alguma coisa que tu quer mostrar, por exemplo aqui em Torres nós temos muitos passeios de barcos e é muito bacana ver o barco saindo da orla, até o Mico tem uns vídeos dele que eu acompanho no canal dele, que ele mostrou do, do vídeo de dois, o pessoal saindo de barco, mostrando a praia e tu, tu não tem como descrever muitas vezes. Tu não tem como é, explicar para uma pessoa o como é a, aquela situação no momento. Em um vídeo, às vezes tu não precisa explicar muita coisa, tu simplesmente mostra um vídeo. Eu tenho um vídeo de amigo meu de drone da, da cidade da onde eu moro, que é Torres, até tem um vídeo no Mico. Mico pode deixar aqui no, no, nos cards e na os, na no YouTube, na descrição, na descrição no... enfim, o vídeo tu consegue mostrar muitas vezes aquilo que tu não consegue explicar com palavras, então tá aqui o Mico que trabalha com vídeo e eu tô começando a ingressar, sabe aquela, aquele furo a olho, sabe né? uma furada de olho do Mico, hum. dá uma furada no Mico, o que vocês acham? Acho que não, acho que não, <risos> acho que não. mas é bacana essa parte de vídeo, né Mico? É legal, é legal, é legal. Tanto que você faz vídeo, né? Conte aí como é que é fazer vídeo. Não sei, entrevista <risos> contigo, cara. <risos> o cara vai entrevistar, eu não sei, cara. O que eu sempre digo é o seguinte, vi... trabalhar com vídeo é muito legal, é trabalhoso pra caramba e é difícil de cobrar. É. É difícil o... de cobrar, a... vamos falar a verdade. A questão do vídeo hoje, as pessoas, às vezes, agora falando um pouco mais sério, a gente tá brincando, mas agora falando um pouco mais sério. <risos> tá. Segura! Lá vem! Segura! Segura! Não, mas agora falando sério, a parte de vídeo, claro que é que eu não me considero nenhum profissional de vídeo, existe pessoas muito melhores, sempre vai existir, tá? que façam um serviço melhor, a gente sempre procura é, melhorar a cada dia, o mais difícil hoje de tu trabalhar com vídeo é o tempo que tu tem que disponibilizar para fazer um vídeo. Hoje tu dispõe de equipamento, que são equipamentos muitas vezes caros. Uh, tu dispõe de tempo, que às vezes o tempo é muito precioso. Às vezes não, o tempo é muito precioso. E o mais essencial de todos é o conhecimento. Não adianta tu ter um equipamento, tu ter tempo e tu não ter o conhecimento... E nem é... paciência para aprender. para aprender, exato. Mas assim, ó, esse, esse vídeo agora, se todo mundo pegar o vídeo inteiro, sem edição nenhuma. Fica com uns 20 minutos. Fica com. É, mais nenhuma ou menos. Uma bosta. E umas crianças chorando no fundo. É. Mas assim, ó. Uh, o vídeo editado, ele dá muito trabalho. Vai ter alguns pedaços, acho que, de cena que o mico pode deixar também de carro passando no fundo, uma pessoa gritando, um louco se atirando, um tiroteio meio louco tá né? Acontece. Acontece. A gente não tá no Rio de Janeiro, só, <risos> só para explicar aí. Porque... É, acontece. É bom, bom a gente sempre tá deixando, né? Mas assim, a parte de vídeo é bem bacana, bem legal. E eu gosto, eu gosto de fazer. Tá aqui o Mico também, também gosta de fazer uma... uma... Nessa batalha. Tá nessa batalha. Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí desse papo com o youtuber aí, o, o, o Facebooker, o, o, Facebooker, ou, o uh, Instagram Publicitário. publicitário. <risos> é, então, assim, ó, rede social você pode ir lá: FM, comunicação, audiovisual. Olha, aí, é. aí aí já deu mais um pouquinho. Quando a pessoa dá aquela entonação assim, ó, a audiovisual, a audiovisual, é porque audiovisual. a coisa é louca. A audiovisual, não, é, ainda não tá sendo louca, vai ser. Vai ser. Vai ser. Então lá, Maicon Pacheco, Maicon Pacheco ou Maicon Pacheco, ou em últimos casos, FM Comunicação Audiovisual. É um pouquinho mais complicado, por isso que eu coloco Maicon Pacheco. <risos> Fechou, Mico? É isso aí. Falou. vago que deu que, deu que, um vácuo, é? Quase que, que é? Quase ganhei um vácuo desse Só local. que não. Deu. Valeu, galera!